Se queres, yeah, yeah, yeah. Se yeah. queres, mas não pergunto o price. Se é boteca ou Chanel, não pergunta mais, baby. Queres cartão ou cash? Tás boa, tímida, tranquila. diz-me só com cash, way. Tá pesada mais muita tábua nessa bag. Mas, way. Hey, nem vale a pena falar de algo que eu já sei. Se o tema é tábua, sabes bem que eu já expliquei. Me deixas louco, nem sei o que foi que eu comprei. Vou ficar broke, não tem marco, o que é que queres? Mais, Ice, way. Price, no, bay Coração tu, quando eu encaixo ao teu lado eu me sinto full As outras são books, diz nas tuas cookies tá Que é tudo true, dos feelings até a gut. Eu digo full, coração tu, quando eu encaixo ao teu lado eu me sinto full As outras são books, diz nas tuas cookies Que é tudo true, dos feelings até a gut. Não falei com a minha B. B me chama de foo. As amigas não te disseram que o trap nega no cu. Não precisa de contagem pra sair do trap nega top. Mm -hmm. Não precisamos muitos toques pra fazer a bitch tirar o. Mm -hmm. Bem, até finge que eu não sei. Tipo drip, tipo drip. olha Olho o trip na visita Eu fui de Valensis Olho o celto, agoní Todos são pilhantes Uruguai, que le shit Sabem quem são reis Sabem quem são reis É fazem com só para aparecer Não me um mas não sou de frente Peace and be send Everybody dance, vai ter todo mundo atira o oh. World Essa bicha me controla drag E só me fazem ficar crazy, Come on, yeah Demos na minha vida com os niggas debaixo do sol só Yeah A bitch não vinha que disse que eu tá mais drunk dog Yeah E ela me diz no fuck Me mata de stress Yeah Eu lhe pergunto porque é que estás a ouvir o track Yeah Yeah, yeah. Disseste que me parar Yeah, tu senta a do meu sonho, mas não tem como